Fala galera, Eu vou Fuzani com mais um vídeo pra vocês, ou melhor, chavoso Celestial, nesse que é seu dia mais aleatório da semana, pra fechar a semana com chave de ouro, esse vídeo que é uma espécie de vídeo santo na sua vida, por quê? Porque ele canoniza as coisas, tudo que aparece aqui é canonizado, <risos> quer mandar a tua pergunta pra ser canonizada? Link está aqui na descrição, só deixar então, eita, então mandar um pix de um centavo, com o esse que acabou de chegar aqui, vamos mandar aqui pra já começar bem né, Henrique Lima esse Poneglyph, na verdade, significa Ponegrifo Indicando que essa criatura mítica teria ligação com o século perdido e a real guardiã do One Piece E mais, Grifon, espada do Shanks, possui a zoa mítica do Ponegrifo Ô oh <risos> demônio, onde que tem Ponegrifo? É o que? Um grifo rebaixado? <risos> Eu não acho que tem a ver isso aí não Mas como esse vídeo canoniza as coisas? Então, galera as quatro pedras aí representam um pônei grifo, beleza? É um, um grifo rebaixadinho aí que tá guardando o tesouro One Piece. Grifon, a guardiã do tesouro One Piece, na linha mais metafórica da coisa, eu gosto. Agora, imagina se chegar lá e ter um pônei, um little pônei guardando. Oi, meu <risos> pois é, esse é o SBS. Então vamos lá tirar essas dúvidas, duvidos. Fábio Fedeli quer que eu explique um pouquinho sobre os raquis? o que é o revestimento, o Rio -wow, Ou, quais as diferenças, porque às vezes fica um tanto quanto confuso. O Haki são três tipos, armamento, visão e Haki do Rei. Só que existem subcategorias em cada um deles. Vou pegar aqui um exemplo Haki de observação. Você pode usar isso para antecipar golpes, desviar de balas, mas você também pode sentir presença das pessoas. É assim que o Fugitor, a exemplo, ele consegue caminhar mesmo sendo um cego. Vimos lá em Dress Rosa que ele consegue ver as silhuetas das pessoas através da alma, do espírito delas. Tudo isso utilizando o haki de observação. Haki de armamento e haki do rei também tem as suas subcategorias. E por que, que existem isso? Porque no original o haki ele é chamado de coloração do armamento, coloração da observação. O nome cor permite que o autor combine novas tonalidades e assim consiga subcategorias. O que que é o Hewou? Hewou é Haki de Armamento básico, confunde um pouquinho, porque esse nome é um tanto quanto novo, mas é o nome que as pessoas de Wano chamam Haki de Armamento, assim como o Haki de Observação é chamado de Mantra lá em Skype. Então Hewou é Haki de Armamento básico, só que em Wano como eles são espadachins, eles trabalham muito mais é colocar esse haki na sua lâmina Uma forma de revestimento, de fluxo Do que como uma espécie de armadura que estávamos acostumados É uma subcategoria, um uso diferente Você usar isso numa forma de fluxo temos então o revestimento do rei. O que, que é o revestimento do rei? Haki do rei. Uma mistura de tonalidades de haki do rei com haki do armamento. O usuário consegue condensar seu espírito conquistador em um golpe. No punho, na sua espada. E com isso ele acaba criando uma espécie de revestimento. Uma espécie de aura invisível que causa danos massivos. Você vê isso no Luffy e no Kaido. E principalmente no Roger e no Barba Branca. Quando dois revestimentos se chocam, as armas nem acabam se encostando. Então, é basicamente nessa linha são três tipos de raquis básicos, mas cada um tem sua subcategoria. Beleza, Hillow é armamento normal. Bruno TVFF, as Jolly Rogers costumam ter imagens baseadas no Capitão do Navio, o das feras mostrando os chifres de Kaido, outro bigode do Barba Branca. Eu estava vendo os Rocks e vi que sua bandeira tem uma caveira com chamas que parece estar atrás dessa caveira. Será que o Rocks poderia ser um Lunariano? Isso explicaria por que ele ser tão infame e Poderoso? É uma excelente pergunta, né? A Jolly Roger sempre representa um pouquinho daquele da pirata é. Inclusive, as chamas da Jolly Roger dos Rocks parecem um pouco de chifres, né? Eu não sei o que, que isso quer dizer. Pode ser a fruta Mera Mera? Hum. Eu não sei se eu gostaria de ver a Mera Mera tendo um terceiro usuário que já heredou ela. Porque já tem o Sabo, tem um Ace. Fica um tanto quanto repetitivo se isso for do -back, né? Porque é a única que combina um pouquinho aí Ter essa coisa das chamas Talvez não tenha uma representação real Baseada em nada E o Oda talvez não tenha se aprofundado muito Quando criou essa Jolly Rod Apenas fez uma caveira ali com chamas Mas, seguindo essas dicas Por que não ser um Lunariano Que é uma coisa que surgiu do nada Seria uma dica excelente Porém, ao mesmo tempo não vimos asas Na silhueta do, do capitão dos rocks Ele já apareceu é, meio que sombreado Nem tanto só como silhueta Não tinha chamas atrás dele, muito menos asas Então não acho que ele seja um Lunariano Eu acho que aquilo lá pode estar relacionado De alguma forma a sua Akuma no Mi, que pode ser Algo ligado ao fogo, às chamas Como a Mera Mera, ou quem sabe Pode ser uma mescla de algum outro poder Desconhecido, por enquanto É muito difícil dizer o que ela significa Mas Lunariano eu te garanto que tem uma possibilidade muito difícil Israel Panta Acho que descobri como Shanks O Ruivo ganhou o título de Assassino do Haki de observação Já foi revelado anos atrás No mangá O Luffy nos mostrou em um Skype Enquanto lutava contra o Enel Ao desligar o seu cérebro Ele se tornou imperceptível para o Enel E assim o mesmo foi incapaz De prever seus movimentos Shanks provavelmente faz o mesmo <risos> Pois é, imagina o Shanks fazendo Esses movimentos que o Luffy faz aí Quando desliga o cérebro <risos> Eu acho que o Shanks ser chamado de assassino do haki de observação tem muito mais a ver com a sua intimidação. Foi meio que explicado ali naquele volume 4 bilhões. Que ele consegue apagar a sua presença de alguma forma. Ficar imperceptível para os usuários de haki de observação. Eu acho que isso tem muito a ver... Com a sua intimidação, com seu haki do rei e com sua velocidade. O Shanks tem uma velocidade incrível, já sabemos disso. Vimos ele parando o Akainu em uma cena pra lá de épica. O Akainu deve ter todos os tipos de haki's masterizados e nem percebeu a chegada do Shanks. Isso é ser o assassino do haki de observação. Se aproximar do seu inimigo sem ele perceber. Eu não acho que tem nada a ver com a cena do Luffy. A cena do Luffy é muito mais uma piada e eu não acho que o Oda usaria isso... Pro Shanks, porque ele é um personagem que vem para representar o ápice, o apogeu do que, que é o uso do haki. Valdinei Gomes, gostaria de saber em toda a história de One Piece qual foi a mais triste que te fez chorar. Eu acho que a parte que mais me pegou, eu, eu realmente me emocionei em muitas partes do mundo de One Piece, quem não chorou por um navio, coisa maluca. Mas eu acho que a parte mais triste assim mesmo, que você se sente muito mal pelo personagem é a história do Chopper. Quando ele vai atrás daquele cogumelinho para tentar salvar. E é um cogumelo envenenado que ele leu no livro. Então é muito triste assim. Porque a intenção dele era boa. Mas ele ainda ele não tinha noção do que ele estava fazendo. Naquela cena eu acho que todo mundo acaba se emocionando eu Acho que é uma das cenas mais pesadas inclusive do mundo de One Piece Por conta de todo esse contexto da inocência dele sendo despertada e quebrada Ao mesmo tempo percebendo que ele estava dando um veneno para aquele que ele considerava o seu pai Eu acho que é uma cena muito impactante Eu gostei da pergunta aqui do Albert Flávio, que ele falou o seguinte Podemos deduzir que para desvendar todos os mistérios de One Piece O Dair <risos> deve levar uns 10 anos Odair é o nome do Oda no Brasil. Pode ser isso, né? Porque ele gosta do Brasil, o Luffy é brasileiro. Então o nome dele é Odair. <risos> Vai levar 10 <dez> anos. <risos> Olha, eu espero que o Odair leve sim 10 anos para responder toda. Eu quero que One um Piece seja eterno, infinito, que dure muito mais do que 10 anos essa série. Mas eu acho que pelo ritmo do Odair, as coisas. Já caminho pro final Luiz Felipe, no capítulo 1054 de One Piece A Kainu fala sobre os Cavaleiros dos Deuses Quem são esses Cavaleiros dos Deuses? O Gorosei possui sua própria Cypher Pool A Cipziru, que é mais forte Não acha que eles te podem ter seu próprio exército? Um exército muito mais forte que o da Marinha Com generais mais fortes que Almirantes E esse exército ser os Cavaleiros dos Deuses? É, excelente pergunta Quem lembra aí dos Cavaleiros dos Deuses? É legal de One Piece que tem muita informação Que acaba sendo esquecida conforme vai passando a história o que, que é os Cavaleiros dos Deuses citados aqui? Eu tenho uma teoria pessoal que Crocodile pode acabar sendo parte integrante, ou foi, né? Parte integrante desses Cavaleiros do Deus. Sim, pode ser uma força-tarefa parte ainda não apresentada. E por que o Crocodile poderia ser parte integrante? Porque ele é chamado de Sir Crocodile. E Sir é um título dado a um cavaleiro. Convenhamos por que, que ele tem esse título de Sir? E tem esse mistério envolvendo ele e Ivankov que ele não gosta muito de comentar, que eu não acho que tem a ver com a troca de sexo dele, não é vergonha nenhuma, convenhamos ele fazer isso, tem personagens que apareceram e fizeram isso e eu acho que não alteraria nada a questão de força do Crocodile eu acho que tem muito mais a ver com o Ivankov e o Crocodile trabalhando juntos em algum momento. O Ivankov é dos revolucionários. Se o Crocodile for parte integrante dos nobres, isso seria realmente uma vergonha para ele estar trabalhando. Tem aquela coisa de quando ele virou pirata, a recompensa dele era muito pequena para se tornar Shichibukai só 80 milhões vemos é um pouco baixo, então como ele alcançaria o status de Chichibukai? porque ele já estava com seus planos ali para pegar Pluton, para fazer um monte de coisa Ele pode ter feito um acordo com Ivankov, entregado Ivankov lá em Down. porque já sabemos que Ivankov meio que queria entrar lá dentro da prisão, se infiltrar E usou o Crocodile, o Crocodile usou o Ivankov, entregou Aí com isso é conseguiu o status de e Ivankov entrou na prisão e esse é o grande segredo deles. Que na verdade o Crocodile não capturou Ivankov, foi um plano feito entre os dois. Mas eu acho que se for realmente estendido essa coisa de cavaleiros dos deuses, não for uma outra representação, um outro nome para o Gorosei. O Crocodile tem grandes possibilidades de ter seu mistério sendo incluído nessa parte. Afinal seu título de Sir cairia muito bem para isso, não é verdade? Washington Marcelo 94, tem uma pergunta sobre Berserk, você acha que no final da série Skull Knight vai morrer? Eu acho que ele vai morrer sim, eu acho que ele vai encontrar seu descanso na verdade né, porque a sua existência é um tanto quanto amaldiçoada, vimos no flashback que ele já tinha uma amada que inclusive é a cara da Danan né, do, do rei das tempestades lá dos elfos, tem esse mistério por trás ainda, mas era a amada dele enquanto ele era Geyser Então eu acho que assim, a existência dele em si é puramente baseada no que o Guts vive hoje Vingança, tentar parar a Godhead Se conseguir fazer isso, então ele poderia realmente descansar Encontrar o seu descanso eterno e final ao lado da sua amada Quem sabe reencarnando no ciclo dos espíritos aí do mundo astral e voltando com o filho do Guts <risos> Mas eu acho que ele vai encontrar sim seu descanso final José Pedro XL, levando em conta o histórico de mortes fakes do Oda, você acha que existe a possibilidade da irmã do Lao estar viva? Porque em Fliven se foi mostrada que ela estava sendo totalmente destruída e a garota se escondeu no guarda-roupas e não foi mostrado o seu corpo depois. José Pedro, realmente o One Piece tem essa coisa do Oda não deixar saber quem morreu e quem não morreu e até que o corpo apareça todos estão vivos. A coisa da Lamy, a irmã do Lau, eu achei que ganharia um certo destaque em um ano. Eu fiz até uma teoria do Lau ele ser... É, uma... Lembra contar aquela coisa do Lau parecendo ser um traidor? O Ode escreve muito bem, ele consegue induzir você a pensar dessa forma. Tinha essa coisa do traidor e o Lau ele tinha essa bandeira negra de possibilidade... De de interação, porque ele teve uma conversa com a silhueta lá na prisão, que depois ficamos sabendo que era o Jazz Drake, que faz parte da Sword. Com isso, eu trouxe a teoria de que o Lau poderia fazer parte sim da Sword, e a Lamy poderia estar sendo usada aí para fazer o Lau é, seguir as maquinações por trás da Sword, mesmo ele sendo um pirata. Tudo que ele estava fazendo era por conta da sua irmã. E bate muito bem o Lau ele estar trabalhando com a Sword diretamente, porque o coração. Ele era da SWORD, não foi dito esse nome no passado Mas ele trabalhava diretamente com o Sengoku Só que também já tivemos uma conversa do Sengoku com o Lau, Ao qual eles não pareciam se conhecer Enfim, algumas coisas foram se perdendo Mas não morreu ainda essa teoria do Lau ter algum envolvimento direto com a SWORD Porque coube, Porto Rochoso Aquele grande incidente que o Barba Negra estava envolvido Coube o Lau, que foi lá que ele pegou os 100 corações E também aonde sabemos que tinha um ex-piratas Rocks Estranho isso, né? O Lao está muito presente ali com membros da Sword. Inclusive, ele foi resgatado lá da Ilha Andorinha pela Tsuru o mesmo navio que resgatou o Drake. Então, os dois saíram juntos dali. Estranho isso, né? Ela pode estar viva? Pode estar vivo, sim. O Oda pode acabar usando isso aí de alguma forma pro enredo. Eu acho que seria muito menos é, ruim. Trazer essa personagem de volta. Do que trazer outros como ele costuma fazer. Que nem o Pedro voltando à vida. Eu gosto muito do personagem Pedro. Mas voltando ele à vida. Não fica estranho? Não perde um pouco aquele impacto? Você fala. Pô. Aí quando morre o outro personagem. Tem sempre aquela sensação de que. Ah. Vai voltar. Você acaba não. Não tendo sensação de perda. Igual o Ashura Doji. Morreu e aí? <risos> então eu acho que assim. Essa parte o outro, ele trabalha muito lindo as mortes falsas. Só que no caso da lâmina da Armando Lau, ele poderia fazer isso num contexto interessante. Porque até onde sabemos, não vimos um corpo realmente. Né? Então fica aquela coisa meio subentendida. Sérgio Pedro, pergunta simples. Será que um dia teremos um fim de Hunter x Hunter? Lembro que eu era criança quando comecei esse Sou de Pai e a série continua rolando. Essa pergunta não é tão simples assim. Felizmente, não está em hiato. Só tivemos uma alteração na periodicidade do lançamento do mangá de Hunter x Hunter. Tava saindo semanal e agora já mudaram, então deve sair, sei lá, um capítulo a cada dois, três meses, ainda por enquanto sem data, mas já sabemos que tem coisa sendo trabalhada. Vamos ver o final de Hunter x Hunter? Poxa, eu adoraria, assim como eu adoraria ver o final de Berserk, o final de One Piece, o final de Hajime no Impo. mas são grandes incertezas de quanto mais tempo vai durar essas grandes obras. Né? Hunter x Hunter não nasceu para ser uma série tão longeva em questão de números de capítulos Não vai ser uma série que vai alcançar seus mil capítulos, dois mil capítulos O que impede um tanto quanto de continuar é realmente a saúde do autor mas ele voltou com tudo, fez bons capítulos aí E Hunter x Hunter eu acho que já caminha Deve estar nos seus 70% Devemos ter agora o arco da sucessão O arco do continente escuro E aí talvez mais um arco que encerra totalmente a história O problema é que o continente escuro Deveria ser um grandíssimo arco Talvez o maior de todos Por conta do tamanho do local Então é difícil dizer, não é uma pergunta tão simples não Eu acho que continuando nesse ritmo Temos aí mais uns... 20 anos de Hunter <risos> Vamos lá, o Juan Por recomendação minha, começou a ler Monster E já está entre as suas obras preferidas Falei pra você Galera, se vocês não leram Monster Na verdade, leiam tudo na Okirazawa Monster é o mais mainstream dele Monster, depois estou th Century Boys Pluton vai ganhar agora Uma animação e é fantástico Fantástica genial. Esse cara, ele escreve muito bem. Eu duvido você não começar a ler aquilo e não se espantar da forma como ele consegue te cativar com o suspense criado, com os mistérios, com os personagens. Se você gosta de vilões bem construídos, nossa, Monster, você vai achar o Johan que, sem dúvidas, eu acho que é o grande vilão aí. Mais bem construído. Ao lado do Griffith de Berserk, esses dois aí não dá nem pra comparar. Então, vão ler tudo de novo Kirozawa. Billy Beth, Pluton... É sério galera, é, é meu top 1 de histórias Assim é Toy de Century Boys Até tatuei aqui no meu corpo 20th Century Boys É fantástico, tá bom? Então fica a recomendação Pra vocês aí Jáber, eu tenho a teoria de que a morte, o ceifador do Zoro Ele é na verdade o cabal de Pluton, o espírito do navio Afinal é um navio de guerra e uma arma ancestral Por isso temos um ceifador Uma morte combinando com tudo isso A questão é por que quer aparecer pro Zoro Oi meu chapa. <risos> O Zoro não tem nada a ver com navios, não é navegador, só dorme, treina, só faz isso no navio. É o Clabalderman que apareceu pra ele, não é galera. Eu sei que essa conexão tem a ver com Pluton, que é chamado Rei do Submundo, e você tem Ema também, que é o Rei do Submundo, coisa do Rei do Inferno, mas não tem como ser um Klaibalderman de Pluton, porque o Klaibalderman é dito na série especificado que ele é uma espécie de fada que surge de navios bem cuidados, e Pluton tá enterrado embaixo de uma montanha. <risos> mas está muito bem cuidado Deve ser indestrutível, obviamente, pelo seu tempo é, Pela sua potência Mas eu não sei, né? esconder o um negócio lá embaixo do mar Embaixo da terra Não parece estar tá muito bem cuidado E eu não consigo ver a, a lógica De um cabal de Pluton aparecer para o Zoro Porque Eima só tem 55 anos Se Eima fosse uma espécie de chave de ignição Ligar o navio alguma coisa Beleza, mas já sabemos que foi forjada por Kousaburu há 55 anos atrás